Projeto coordenado pela professora da Faculdade de Educação da URCS, Patrícia Camini, que está aqui hoje conosco para conversar a respeito desse projeto. Né? Vai, vai ocorrer um curso agora a partir do mês de junho até outubro. Né? Seis encontros, enfim, na Faculdade de Educação. E a professora Patrícia está aqui muito mais preparada do que eu para tratar sobre uhum. esse assunto. Professora Patrícia, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos uh, fazer, fazer primeiro aí um histórico, como é que surgiu a ideia desse curso, enfim, como é que vocês sentiram a necessidade de tratar desse assunto para poder, enfim, realizar esse curso? Né? Bom, o curso surge a partir de um projeto de pesquisa que nós temos em andamento na Faculdade de Educação, que é uma pesquisa sobre alfabetização até o final do terceiro ano do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Então, nós temos uma das metas do Plano Nacional de Educação é a alfabetização até o final do terceiro ano, que é a meta número 5. Então, nós temos um, todo um programa de monitoramento dessas metas na Faculdade de Educação e o projeto sob minha responsabilidade é de monitoramento dessa meta. Então, mais especificamente na rede municipal porque é uma rede que nós temos um convênio bastante amplo de atendimento de estagiárias e também atende boa parte dos egressos dos nossos cursos de pedagogia também trabalham nessa rede. Então, é um curso que é oriundo desse projeto de pesquisa. E nós já trabalhamos desde 2012 na Faculdade de Educação com a Pedagogia Diferenciada de Perrenot. Então, a gente quer estender para um curso mais amplo, mais pessoas, esse tipo de referencial teórico. Para esse público que ainda não está acostumado né, com, a, com, enfim, com os aportes teóricos aí do Felipe Perrenot, como é que funciona essa questão da Pedagogia Diferenciada? Sobre o que, que trata esse assunto? Bom... A gente sabe que não dá mais para atender todos os alunos da mesma forma na escola que a gente tem hoje. É um público bastante diferenciado e isso se agudiza nas periferias com diferentes estilos de aprendizagem, diferentes níveis de alfabetização. Então, a gente procura mostrar para as professoras como uma professora sozinha numa sala de aula consegue fazer pequenas diferenciações para atender esses diferentes níveis. Então, a gente pode estar tá diferenciando a intervenção pedagógica ou os recursos pedagógicos, os agrupamentos dos alunos, e é um pouco por aí que a gente vai, a partir do PRENO ajudar as professoras a trabalhar da maneira como a gente vem fazendo na faculdade de educação com as alunas, mas também aprendendo com as diferenciações que elas fazem na sala de aula, já a partir de outros aportes teóricos. Então, é para promover um diálogo entre o que aquelas já, já fazem na escola e o que a gente faz aqui na Facete. É um desafio bem importante, dada todas as dificuldades que há no ensino público, especialmente das escolas de ensino fundamental, de poder, enfim, preencher um calendário que muitas vezes é apertado e poder e ter essa preocupação ainda de fazer essa, esse ensino diferenciado para crianças que estão em níveis diferentes de aprendizado, né, professor? Com certeza. E a rede municipal, nos dados da Avaliação Nacional da Alfabetização, os que foram divulgados foi em 2014 e foram divulgados em 2015. Então, a gente percebe que ao final do terceiro ano, a gente tem 25% de crianças praticamente que atinge apenas o nível 1, que seria apenas a leitura de palavras. Então, isso está muito aquém de ser considerado alfabetizado. Então, é um desafio bem grande que a gente está procurando contribuir nesse sentido. Eu ia perguntar justamente sobre isso, os resultados. Dados, né? Enfim, como é que anda essa questão da, da alfabetização das crianças até o terceiro ano do ensino fundamental? Enfim, vocês já estão trabalhando nisso desde 2012. Como é que está sendo esse, esse trabalho nesses cinco anos? Já são cinco anos já, né? Sim, em diferentes frentes. né? Ainda antes de eu ser professora da, da FACED, antes como substituta, como doutoranda também, a gente já vinha trabalhando nesse sentido com as professoras que já estavam na FACED. Então, a gente vem procurando monitorar, porque os dados da rede municipal são bastante preocupantes. Eles têm um índice ainda abaixo do restante do Brasil como um todo. Então, a gente sabe que a rede municipal já tem alguns projetos em andamento em cada escola, e tem outros projetos na Facete procurando a visibilidade também para esses trabalhos inovadores que a rede também tem feito. Então, é importante que a gente... Uh, continue nesse diálogo para que essas crianças possam ser alfabetizadas. E se falando um pouquinho do curso, o público alvo dessa ação desse curso, eles são os professores, né, né, que, enfim, que, que que trabalham com essas crianças no dia a dia. Não apenas. Nós tivemos 402 inscrições até o terceiro dia, que foi o dia 4 de maio. Então, as inscrições abriram no dia 2. A princípio, a gente pensou em 30 vagas. A gente conseguiu ampliar para 60 e agora a gente está tentando ampliar para 100. Então, porque a procura foi bastante grande. 402 pessoas é muita gente. Inscrições. Então, a gente ficaria aberto até o dia 10 de maio, mas não foi possível mas a gente já está se programando para uma segunda edição, aí aberta a um público mais em geral, porque como a pesquisa é relacionada à rede municipal de Porto Alegre, nós abrimos para esses professores e também para as nossas alunas de graduação do curso presencial em pedagogia e também para a pedagogia à distância da URGS. Então, ficou mais ou menos 46% da rede municipal procura e o restante de estudantes que também vêm estudando esses aportes na, no seu curso. Então, pode ter um bom diálogo entre quem já está no mercado de trabalho e quem está se inserindo agora. Então, para a segunda edição, a gente vai abrir para um público em geral, porque a gente teve muita procura também de outras cidades, não só tão próximas de Porto Alegre, como de Osório, Charqueadas. Então, teve uma procura bastante grande, caravanas, inclusive, redes tentando em, em inserir vários professores ao mesmo tempo. Então, para a próxima edição, a gente já vai estar mais preparado para um lugar que possa atender bastante gente. Mas que bom que pegou gente de outros lugares, que não só Porto Alegre, porque é destinado às escolas, principalmente de Porto Alegre né? e pessoas de fora. Quer dizer, é uma demanda que existe muito forte né? a respeito desse assunto. Né? Muito forte de como alfabetizar todos os alunos, que é algo que, principalmente, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa Uh, colocou bastante na vitrine essa situação, que é um programa que o governo federal uh, começou em 2012, implementou de fato em 2013, e a URG se inseriu desde o ano passado, mas agora para esse ano não, não está tendo previsão de continuidade, então isso é algo que nos preocupa na faculdade de educação, porque a demanda existe. Uma coisa que eu estava pensando agora, falando a respeito da, do público que frequenta esse curso, enfim, é que o perfil do estudante universitário ele mudou muito nos últimos anos, e muitos são é. egressos dessas escolas onde o projeto trabalha. Uh, existe um impacto direto e talvez o interesse também direto desses alunos atuais do curso de pedagogia, justamente por terem vivenciado essa realidade também, né? Sim, com certeza. Eles procuram, já desde as primeiras práticas no curso de pedagogia, eles já fazem contato com escolas aonde eles estudaram. Então, eles têm acesso à comunidade, fazem uma leitura uh, bastante interessante e aprofundada da onde eles mesmos continuam morando. Então, isso é bastante importante para o diálogo na faculdade de educação. E o impacto de, da pedagogia diferenciada na formação desses alunos, que são muita, grande parte dos futuros universitários da URSS. Como é que funciona? Qual é o impacto que tem essa desde as séries iniciais, né, esse, esse aprendizado diferenciado? É um desafio, porque a princípio uh, eles vêm com a visão da escola que formou eles, que em boa parte é uma atividade para todos os alunos ao mesmo tempo. E a gente sabe que a estrutura da escola, já secularmente, ela é feita para que se tem um ensino simultâneo. Só que é um modelo que exclui boa parte dos alunos, então hoje em dia a gente está já na base procurando formar os alunos para não só fazer as diferenciações que a gente consegue dentro de uma estrutura tão rígida, das escolas que nós temos, mas para também reivindicar mudanças estruturais que a gente sabe que são necessárias, como a diminuição dos alunos por turma, que ainda 25 alunos, que é a média que se tem em Porto Alegre, no primeiro ciclo do ensino fundamental, com alunos com vulnerabilidades muito grandes nas aprendizagens, é um número elevado. Então, além disso, a gente também propõe a docência compartilhada, porque enquanto um professor está conseguindo atender um grande grupo, outro consegue passar entre os grupos e atender as necessidades que vão surgindo durante as aprendizagens. E quais são os fatores que colaboram para essa desigualdade da alfabetização entre crianças? Por que isso acontece? São muitos, mas assim, eu diria que uma das coisas é que a gente precisa cada vez mais entender... Não só a alfabetização como uma tarefa da escola, mas também como uma cidade que precisa ser leitora, uma cidade que precisa ajudar a formar em outros espaços, não só delegando à família ou à escola, mas a gente tem iniciativas, por exemplo, em outras cidades, onde você tem bibliotecas muito mais integradas à comunidade, digitais, com muitos recursos, Uh, que mais uh, outras promoções de leitura por espaços comunitários. Então, eu acho que uh, isso precisa ser desenvolvido como um todo pelas políticas públicas, porque a escola, de fato, cada vez fica mais inchada, de cada vez mais necessidades de atender, né? necessidades de alimentação, por exemplo, que até foi uma polêmica muito grande há pouco tempo na rede municipal, em relação aos tempos de, de merenda dos alunos e que é uma necessidade de fato, mas que também se precisa compreender a situação de o tempo didático fracionado tantas vezes, que às vezes prejudica a alfabetização. Então, como equacionar isso é o desafio. Qual é a real preocupação que existe no Brasil a respeito desse tema atualmente? Está crescendo? É negligenciado? Como é que vocês avaliam? O que a gente avalia é que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi um movimento sem precedentes, de formação de professores em serviço, que a gente conseguiu atender no esforço do do, tanto do governo federal, em aliança com os governos municipais, estaduais e as universidades, uh, um número muito grande, todos os professores uh, listados pelo censo, como regentes de turmas do, do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, receberam formação. Então, é o maior número assim, de professores em serviço sendo formados, numa certa linha pedagógica, com uma concepção de alfabetização alargada, que não é mais aquela de compreender apenas como a apropriação da relação grafema-fonema. Então, muitos que defendem a alfabetização aos 6 ou aos sete anos trabalham com essa concepção bastante restrita, que não é a concepção que a gente vem trabalhando na FACED, que é alinhada com o pacto pela alfabetização, que a gente pretende que os alunos desenvolvam diferentes gêneros textuais, tanto na escrita como na leitura, para se inserir nas práticas sociais que são demandadas na comunidade onde eles estão inseridos. Então, é algo bem mais complexo do que só dominar grafema e fonema. Com certeza. Fala um pouquinho sobre o curso, né? Começa no próximo dia 3 de junho. Isso. Tem aulas dia, sempre aos sábados, né? Das 9 às 12 horas. Dia 17 de junho, 8 de julho, 5 e 26 de agosto e 7 de outubro. Uh, ele é dividido em três módulos, né, professora? Isso. Nós temos o primeiro módulo sobre fundamentos da pedagogia diferenciada. A gente vai fazer um percurso com os dois principais livros do Perrenot publicados no Brasil sobre isso, e aí fazendo, intercalando com algumas interpretações para como fazer essa transposição dos estudos dele, que são de modo geral para a escola, para dialogar mais de perto com a alfabetização. Depois nós vamos falar sobre avaliação, porque eu só posso fazer uma pedagogia diferenciada se eu avaliar uh, como é que os alunos têm compreendido, vem se desenvolvendo na leitura e na escrita, para depois pensar como é que vai ser a diferenciação. Então, o último módulo é para desenvolver materiais didáticos e intervenções diferenciadas com as professoras. E esse módulo, então, tem atividades extra, além da, da própria palestra, na própria aula, né? Com certeza. Nós temos também, são 18 horas presenciais e 12 horas, que são à distância, com orientação de materiais que as professoras vão construir e depois a gente vai analisar coletivamente. E para quem quiser fazer contato, tirar dúvidas, enfim, como é que funciona, o, qual é o e-mail? Para mais informações sobre o curso, a gente pede que faça contato pelo e-mail extensãogealfa.gmail.com, sem acento. Na sala 304 da Faculdade de Educação da URSS, aqui no Campo Centro. Na verdade, a gente está tentando conseguir um espaço maior. A gente pois tá é, fazendo... a demanda está grande, né? <risos> sim, sim, mas a gente vai divulgar bastante para os inscritos, que a gente ainda não divulgou as datas, justamente porque a gente vem tentando até o último momento ampliar para atender o máximo possível de interessados. Coordenação compartilhada entre, além de ti, a professora Renata Sperhack também, Isso né? Isso mesmo. Muito bem, professora Patrícia Camini, coordenadora do curso Pedagogia Diferenciada na Alfabetização Crianças, muito, alfabetização de Crianças, muito obrigado pela participação aqui no em Foco, sucesso e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, eu que agradeço pela divulgação do nosso curso. Vamos agora às notícias da extensão. Estão abertas até hoje as inscrições para o curso de extensão URGSMUN.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 Na próxima quarta-feira, dia 17, o Salão de Atos da URGS receberá o seminário Conflitos de Interesse em Alimentação e Nutrição, Cenários e Perspectivas. O encontro é aberto ao público e contará com a presença de pesquisadores e convidados nas áreas de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Comunicação, que debaterão as diferentes dimensões e impactos dos conflitos de interesse que envolvem empresas privadas, pesquisadores e promotores de políticas públicas de saúde. A coordenação é de Noemia perli Goldreich, da Faculdade de Medicina da URGS. As inscrições podem ser feitas pelo site br/deds até esta segunda-feira. A programação de maio do Planetário da URGS terá sessões nos domingos, dias 14 e 28. Às 4 da tarde será exibido o Planeta Azul para o público infantil. Às 6 da tarde A um passo de Júpiter para os adultos.